E aí, Elis, tudo bom? Obrigado aí, <risos> <risos> Eu não sei, eu tenho nem palavra para dizer como, como, como eu vim parar aqui, mas o importante é que eu estou aqui e vai ser Eu acho que, como disse você antes de entrar aqui, vai ser muito divertido essa conversa, com certeza, né? Eu, é, tomara, né? Eu, eu gosto de me divertir, né? Eu sei que deu uma polêmica tu vir aí, né? Dentro, você tava falando aí da... Do pessoal de, de esquerda... Bom, o pessoal de esquerda não gosta muito de mim, né? Vamos ser franco sobre a situação... Uh, sociocultural brasileira atual... Mas, e aí, como que foi? Eles encheram muito teu saco? Não, né, que a polêmica, acho, primeiro, que a polêmica é muito normal, né, porque eu, eu, eu mesmo, dentro do dentro da esquerda, eu tenho, eu tenho posições que muito, não agrada muita gente, né. Então, eu aceitar vir no programa, que geralmente as pessoas não aceitam vir, não sei, não, não sei nem se você já convidou alguém de esquerda para vir aqui, né. Nossa, vários, vários, vários. E eu, eu aceitar vir no programa que que, esse, que vários não aceitaram, vai gerar, vai gerar algum, algum tipo de discussão, né. Até porque rede social, é, esse tempo louco que nós vivemos, ele, ele, ele as polêmicas e falsas polêmicas acabam alimentando muito esse tipo de... Está polarizado, de... né? É, nós contra eles, tem o grupo do bem e o grupo do mal, cada um acha que é do bem e acha que o outro é do mal. é pô, e ele não pode misturar os dois grupos. Eu acho, eu acho, que, eu acho que, o, que existe uma, uma, uma distopia no Brasil nos, nos últimos 10, 12 anos, né? Que o país vive em que o debate público ele foi dominado por um segmento da sociedade que, tem, que, que nega a ciência, que nega, que nega o conhecimento científico, ou seja, é uma, uma, uma, um retrocesso muito grande. Né? E, e, evidentemente, que, que esse grupo de, de pessoas que dominam o debate público hoje na internet né? Levou, inclusive, o atual presidente da república a presidente da república, não né? seja... E, e ah, mas não foi a internet, não, cara. Não, eu tô cara, falando... Quer dizer, de eu Discord de mim mesmo. Foi a internet teve eu acho, eu acho que teve... Eu, eu, eu acho que existe um processo histórico recente em que, em que a negação da ciência ela sai do campo da, do campo da comunicação, ou seja, não é mais a, a notícia não é mais uma, algo a ser apurado. Vamos, vamos trabalhar com fake news, vamos desconstruir a imagem do outro, vamos, vamos espalhar uma, mil mentiras até ver a verdade. Isso alcançou também a ciência. Né? Então, eu sou, eu, sou, eu sou geógrafo, mas eu sou professor de economia. Então, hoje, hoje qualquer pessoa que, que, que, por exemplo, acha que entenda de capitalismo, acha que entenda de socialismo, ou tem uma visão, uma visão, ela pode, ela pode pegar 10 espantadas do comunismo, a partir disso montar um curso sobre socialismo, socialismo e capitalismo, vender e ganhar dinheiro em cima disso. Né? Ah, sim. sim. E, ou seja, isso, o debate público está cheio disso daí. Ah, sim, cheio de Não, está cheio disso. É charlatanismo assim, a, a dar com pau e eu sou uma pessoa que eu que eu não, não, eu não comecei na internet minha vida minha vida eu, eu tenho 31 anos de universidade eu tenho eu tenho uma tem uma vida fora fora da internet né e, e eu sou um cara que não tem nenhum problema com o contraditório né? então se você concordar comigo ou não vou vir falar contigo aqui né sem tem nenhum problema então é o, normal o, né o, o sensato se fazer né se não é mas só eu não mas eu acho que nós temos eu acho que existe uma, uma tarefa eu sempre falo isso para as pessoas que é que é a ocupação de espaço mesmo ou seja se você está vindo aqui é, me chamar para para dar minhas opiniões eu quero, eu, quero, eu quero que as pessoas ouçam as minhas opiniões, né? E também essa questão que eu acho que está que cada, cada vez mais evidente do apodrecimento do debate público, né? É, brasileiro pela, pela direita, pela extrema direita, né? Que tem que nega a ciência, já nega Já teve tudo realmente que... um debate público saudável? Fico pensando... Você <risos> falou do apodrecimento, mas parece que o Brasil sempre... Sempre foi... Sabe aquela cena de cantina é, é, da, do colégio, que todo mundo fica jogando comida uma na outra? Parece, o cenário político parece um negócio assim, entendeu? Eu acho que não. Se você for pegar, por exemplo, a Revolução de 30 no Brasil, quando o Getúlio Vargas chega ao poder, que o Brasil ele era um país que até, até, até a Revolução de 30 era um país, ou seja, que existia uma, uma, um, uma nuvem que parava sobre a sociedade brasileira de que o Brasil era um país que, que não ia dar certo, por causa que o país que é um país é, que é de mestiço, ou seja, um país fadado ao fracasso. A Revolução de, a Revolução de 30 ela traz um sopro de esperança no Brasil, que tanto é que de 30 até 80, por exemplo, o debate social brasileiro, ou seja, o debate sobre o futuro do Brasil, o debate sobre o passado do Brasil, era riquíssimo. As polêmicas eram de alto nível, sabe? Você pega os... Que o que rolava assim? De... Qual era a discussão do, do momento naquela época? Qual o caminho que o Brasil deveria seguir? Ou seja, se o país tinha que ser um país industrial... Nós tínhamos que seguir o caminho da industrialização, ou tínhamos que ser um país agrário, é, se o Brasil teve feudalismo, se não teve feudalismo. Ou seja, era uma discussão no nível de abstração, que ao fim e ao cabo, né? Se você conseguir encontrar soluções ao Brasil e com uma e com uma e com uma característica naquela época, né? A direita e a esquerda, né? A maioria tinha, vamos dizer assim, um profundo, um profundo, vamos dizer assim, uma, uma profunda admiração de, pelo Brasil, né? E uma fé no futuro do Brasil. Tinha um nacionalismo forte. Não, na época. um nacionalismo exatamente, exatamente isso. O Getúlio queria um pouco de certa medida isso, né? Com a com a com a década de 80, com a, com a contra-revolução neoliberal na década de 90, eu acho que o Brasil, ele, na década de 90, ele volta à década de 20, ou seja, o, ambiente, o debate público brasileiro passa a voltar a ser aquela coisa que ó, o Brasil não presta, o nosso passado é ruim... Nosso futuro é, o nosso futuro é no, no, um país sem futuro. Nós temos que, nós temos que nos, nos adaptar aos novos tempos, que é a globalização. Ou seja, se adaptar isso é, é, é, é, é, é, é entrar nesse jogo de forma subalterna ao poder, ao poder, ao poder norte-americano. É o que está acontecendo. Né? Não. E a década de 90. Vem nos anos 2000. Então estava certo. Não. <risos> Ele deu é certo na, na previsão. Não. É, vem os anos 2000. Uhum. Eu acredito que o debate público melhora, porque da década dos anos 2000... 2002, 2010, 2011, o Brasil passou a ter uma discussão sobre, sobre o futuro do país de uma forma mais séria, né? e depois do depois de 2010, 2011, 2012, 2013, acredito que o Brasil afunda, o debate público afunda ao ponto de surgir assim, é, abertamente o charlatanismo aberto, assim, ou seja, você não vê mais grandes intelectuais discutindo no Brasil. Você vê pessoas hoje, hoje, no, hoje no Instagram, por exemplo, fazendo um fazendo risto de 10 de linhas, ganhando 50 mil likes, por exemplo. Essa pessoa vai levar o pé, vai levar sua opinião de 10 linhas lá para frente. Isso vira, vira, vira, ver opinião, né? E opinião é, como se diz, é cristalizada na sociedade, né? E o, o contrário daquilo. E é professor de federal, não pode levar esse cara a sério. Né? ou seja, acho, que exi... entendi, entendi. ou seja, é a pessoa de federal, a gente ou está seja... dando muito valor a qualquer pessoa sem se importar com as credenciais e as credenciais são desvalorizadas. Eu não, sou... não é uma questão de credencial porque eu não sou acadêmico, estou na universidade, eu tenho, sabe, não é, não é isso. A questão é, a questão que eu, que eu tenho que eu tenho colocado para onde, onde, onde me perguntam é de que ser intelectual, ou seja, eu ter, eu ter, eu ter eu ser uma pessoa voltada para a produção de ciência e de conhecimento é tarefa de uma vida. Ah, sim, sim. Sabe, não é uma coisa que... Pra se aprofundar realmente não, em qualquer... Não, eu, acor eu acordo, tenho, eu, tenho, eu tenho toda uma rotina particular, assim assim como outros colegas meus, como o André Roncalha que, e o Wallace Moreira, que são do Conexão Xangai, que é o canal que eu... Que é o programa que nós temos na internet de maior, de maior público, né? Já, já entro no, no, no canal do André Roncalha e, e, e eu curto um, esse, esse canal que é o nosso do Conexão Xangai. Vocês falam sobre China lá? Não, a Caraca, fa... Não, uns... o Conex... Não, o Conexão Xangai, ele é, ele é, abrindo parênteses aqui no que estava falando, o Conexão Xangai, ele é um programa de... Em que nós, damos um... Temos... nós somos o um contraponto uma rata Connection, né? Que é aquele pessoal que fica lá no... É, os liberais lá não aqui, né muito é, é uma Entendi. pessoa liberal e tal tipo a, a, tipo a maioria das pessoas que vem aqui, vem aqui falar tá legal tá? os caras tipo MBL assim é isso MBL só que com 50 anos de idade 60 anos de tem idade Entendi, não sabia, não conhecia esses caras. Então, eles são eles são eles são esses que nós temos conexão Xangai né porque a China em certa medida não ela é o contraponto a toda essa visão de essa essa visão de que olha para o país dá certo não tem que ter estado o estado tem que ser mínimo é, tem que ter esse, tem que abrir tem que diminuir o tamanho do Estado o mercado tem que dar um rumo nas coisas né é. mas só para terminar essa questão do, essa questão ou seja é, o que acontece hoje no Brasil é que uma pessoa com centenas mil seguidores no Instagram por exemplo faz uma faz um faz, faz um post com 10 linhas dizendo que fascismo e comunismo é a mesma coisa, que isso, isso vai, virando uma, vai virando uma onda, assim, vai virando uma... Em que, daqui, Fica daqui, o emborrecimento geral do exatamente, conhecimento médio. Exa exatamente, eu não sou academicista, eu acho que a pessoa precisa ter um, um título de doutor para ter conhecimento. Uhum, uhum. Agora, me menosprezar, por exemplo, a necessidade de que você tem que trabalhar com, com, com método científico, de que você tem que trabalhar... Com, com, com, com, com método, com, com episteme, com, pra, com, uma, com uma série, de, uma série de, de elementos que vão te condicionar a te entregar um resultado cientificamente comprovado, a partir da história, principalmente, é, eu acho que isso, isso, isso é o mínimo que se espera para quem formou opinião. Uhum. Não o que nós vemos hoje no, hoje no Brasil, né? Mas você não acha que tem uma parada da ciência que é foda também? Porque as pessoas usam essa, essa tenda, né? Esse semestre, mestre, o mestre ciência, para validar opiniões que não são realmente científicas. tipo Eles pegam estudos que foram feitos com uma metodologia porca e aí ficam usando o nome da ciência para embasar uma ideia que na verdade uh, não é realmente real. assim. Porque eu entendo que a ciência é importante, eu adoro ciência, eu adoro ver o James Webb, as paradas, reator de, de fissão, fusão que a China está fazendo, caralho. Acho muito, muito louco isso, os estudos e tudo mais mas eu vejo muitas pessoas usando uh, a ciência como propaganda também, né? Eu acho que isso acontece também, ou, ou não? Olha, vou te falar uma coisa, acontece até, por, até porque na, existe a, a universidade ela não é uma bolha, né? Que fechada de si mesmo, né? E a universidade muitas vezes ela, ela muitas vezes ela acaba que ela também acaba replicando, né? O senso comum da sociedade só que de forma mais sofisticada, né? Inclusive na área de economia. Uhum. Agora a questão é que o Hegel dizia que o filósofo, um filósofo alemão, que eu gosto muito, dizia o seguinte: a verdade sempre aparece. Então, na ciência, ou seja, seja na economia, seja na, na biologia, ou seja, qualquer outro conhecimento, uma mentira não dura muito tempo. Ah, sei não, lá... Não dura muito tempo, é, não dura muito tempo. Antes comer ovo fazia mal pra caramba, ficou anos assim, e depois agora ovo com, comer ovo é bom de novo, gordura de pouco era ruim pra saúde, agora não é mais tão ruim. A ciência muda também, né? Não, não, a ciência muda evolui até, até encontrar, por exemplo, regularidades novas na economia que antes eram impossíveis de encontrar com o método antigo, por exemplo. Uhum. Mas o que eu estou querendo dizer é que na ciência, na, na ciência a vera mesmo, é, o charlatanismo ele, ele dificilmente se cria durante muito tempo ele pode ah, se criar ah sim ele sim. pode se criar mas mas chega por, por quê porque você está o tempo inteiro sendo avaliado eu por exemplo tenho eu tenho, eu tenho obrigações para a universidade para, para a universidade que que, que, que, que que passam por exemplo por publicar publicar artigos em revistas estrangeiras esses, esses artigos são, são, são hipóteses científicas que eu levanto, que eu tento comprovar naquele artigo, e três ou quatro pessoas do que eu não conheço, nem eu me conheço, vão ler aquele artigo e vão aprovar ou não aquilo ali. Uhum. Ou seja, exi existe um processo de, de, de, de controle interno do processo. Sim. Né? Nas redes sociais não tem isso. É o like, né? Esse controle, Sabe, mas né? é, um, social... é um controle de popularidade, não de método científico, né? Sabe, então eu não. Eu não, eu não eu, quando aceitei vir aqui, por exemplo, em uma das. Em uma das uma das questões que eu levanto sempre é a seguinte... Eu acho, eu acho Monarque, honestamente, que a extrema-direita e a direita... Ela, ela tem que ser retirada da sua, da sua zona de conforto. Entendeu? Ah, claro! Sabe? Ela tem que ser retirada da, da sua zona de conforto. Então, se eu não vier aqui, num canal... E que o público, majoritariamente, é conservador. A gente sabe, a gente sabe disso, né? Mas, sabe? Conservador eu não diria, viu, cara? Não. Porque é difícil um monte de conservador gostar de um maconheiro a favor de várias pautas de, de esquerda, tá ligado? Não, mas você você, é, você é for da, você é, você é da ligação de uma, da maconha, não é uma pauta de esquerda, né? É uma pauta até liberal, ou seja, não é nem... Ah, bom, hoje em dia a sociedade considera como pauta de esquerda. Não, não, é... Não, eu sei que na sua origem talvez não fosse, mas... Mas sabe? normalmente quem defende essa pauta é uma pessoa de esquerda. Sabe, é, mas o... Então quando eu aceito vir nesse espaço, quando o o Rogério Vilela debater com a... Renata com a Marito. Renata Barreto, sabe? Eu fui no intuito de, olha, no, eu particularmente não aguento mais esse pessoal vendendo, as pessoas ficam ficando milionárias vendendo charlatanismo, entendeu? Uhum. As pessoas elas não têm dom... elas não têm domínio é, teórico nenhum do que elas estão falando, trabalham com espantalhos, né? É, depois vejo um, um dia um negócio uma plataforma de curso lá uma pessoa que história política dos Estados Unidos, ou seja, aí você vai ver se essa pessoa já produziu alguma coisa sobre isso, nunca produziu absolutamente nada sobre isso. É, é... Isso, isso, chega, a ser, isso chega a ser, assim, é, isso é, é o estado da arte, né? Do obscurantismo na sua máxima, máxima potência, né? É, é uma forma de ver, mas tem uma outra forma de ver também, né? A, a internet deu espaço a tanta gente falar que, inv invariavelmente, vão pessoas criar conteúdos que talvez não sejam de exima qualidade, mas servem para um propósito individual para elas, ou talvez até para um grupo que quer validar certas ideias. Exatamente, né? exatamente isso. Mas isso é natural, isso não é algo, tipo, não obscurantismo é Para mim é o contrário, é... Porque você também tem esse espaço, entendeu? Todo mundo tem esse espaço. Isso, inclusive, é um, de, um defeito da galera so socialista, comunista. É, eles uh, não queriam, eles se negaram de ocupar esses espaços... Uh, muito, faz muito tempo, entendeu? Eu, no Flow, a gente sempre chamou o cara de, de esquerda, demorou dois anos, ou um ano e pouco, para a gente conseguir uma portinha, uma janela a esse grupo, entendeu? E mesmo assim, essa janela não se abriu grande, grandemente, eles se recusavam muito a, a ocupar aquele espaço que estava sendo ofertado a eles. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks,